Que é a redução de danos. Redução de danos para mim é acolhimento e não punição. Redução de danos é tornar a vulnerabilidade em potencialidade. A gente está aqui no Bloco das Filhas e Quarques, no Bloco da Redução de Danos, trazendo distribuição de água, de insumo, e cuidado para todas as pessoas da festa de rua aqui na cidade de São Paulo. que a gente está lidando com vidas. E vidas devem ser vividas, cuidadas, vistas, ouvidas e lembradas. Redução de danos é uma ética de cuidado, onde a gente entende que se a gente viver numa sociedade onde as pessoas fazem, como no carnaval, de muito álcool e outras substâncias, a gente precisa ter uma ética coletiva de saber se cuidar e cuidar do outro. O que a gente está fazendo aqui na sessão é falando para as pessoas que elas têm o nosso apoio, em especial para nós mulheres, caso a gente sofra violência, abuso sexual, uma coisa muito comum no carnaval, querer embebedar a gente que é mulher, né, ou achar que a gente está na rua se passando e que os nossos corpos estão disponíveis para abuso a gente começa a ter pessoas que vão para a rua para se divertir, mas com uma lógica coletiva de autocuidado e cuidado do coletivo. Proibir a redução de danos é um grande erro que luta contra a vida das pessoas e da população também mais pobre e periférica. Por que não?